O Ambiente Contábil Único é uma plataforma de trabalho premium repleta de inovações, feita para empresas contábeis organizadas e que valorizam a qualidade da entrega dos seus serviços. Falamos plataforma porque todos os ambientes de trabalho da empresa contábil são nativamente integrados, evitando gambiarras operacionais. Isso quer dizer que as informações precisam ser lançadas apenas uma vez e os dados são distribuídos dentro da plataforma automaticamente e já seguem para a contabilização. É esta dinâmica que auxilia o gestor contábil no devido cumprimento das entregas e no ganho de produtividade, que pode ter um salto de até 70%. A arquitetura em três camadas de infraestrutura dá velocidade aos processos. E a segurança é garantida pelos backups automáticos, que podem ser realizados periodicamente por agendamento. Com opção de atualização automática, o Ambiente Contábil Único é fácil de trabalhar, pois opera com várias empresas abertas e ainda com vários módulos ao mesmo tempo. Os clientes da contabilidade adoram ver seus resultados no Único Contábil, onde os gráficos traduzem as informações visualmente. A felicidade aumenta ainda mais quando o cliente utiliza o erp Home, onde a busca das informações contábeis e fiscais é totalmente online. Quem trabalha com o um Único Fiscal também ganha muito tempo, já que basta configurar uma vez o plano de troca e a importação das notas vira sempre com o D para corrigido. Com o Único, o gestor da empresa contábil acompanha em tempo real Todas as tarefas entregues que estão sendo realizadas e pendentes. Utilizando o temporizador, o controle de produtividade por colaborador é por tarefa e totalmente mensurável. Com estas métricas, o único orçamentos acusa-se a distorções entre os serviços vendidos e consumidos por cliente e período. Todo o controle financeiro da empresa contábil Passa pela integração automática com o contábil e com o fiscal. Os gráficos tornam a leitura das informações fáceis, práticas e assertivas. Quer ser único? Peça já uma demonstração. Acesse sci.com.br ou ligue 0800 470808. Conheça também as tecnologias Web SCI e venha surfar a onda da contabilidade digital.